OK, todos prontos aí? Positivo. Vamos lá. Mesmo esquema. Cordeiro cobre 12 aí. Positivo, tá no bisog já. Vamos pra porta cruz. Vamos limpar essa área aqui. Agrupa, agrupa com a gente aqui, rap. Perfeito. A gente vai limpar. Fica o... olho na porta aí. Vai limpar o cômodo aqui. Se não, se não, se não, correu, correu, correu que desceu a escada, caiu, caiu, caiu, caiu, na frente boa. do caminhão, caiu. Boa, boa, fica de olho aí. Então inclina comigo, se não der pra, se tu tiver com a Mirim, inclina, aperta E, e fica de olho na porta. 3, 2, 1, Inimigo. Seguindo. Vai, logo atrás. Batida. Pega a esquerda, pega a direita Pega a esquerda a Esquerda é sua okay. Só, cobre seis Quem tá comigo aqui? Eu Beleza. Eu vou pegar a direita, você pega a esquerda aqui, tá comigo? Ok Três, dois, vai Pega a esquerda, pega a esquerda Basta na esquerda, eu tô olhando o Guiche aqui Beleza Aqui tá limpo, limpo. Ok Beleza, tudo certo. Como é que tá aí, cordeiro? Por enquanto, só a batida mesmo. Tá na frente do caminhão caído. Beleza, bora. Fica de olho na escada, a gente vai avançar aqui pelo estacionamento é. pra pegar. Verifica esse rapaz, ele tava com alguma coisa na mão, Não sei se é uma faca, alguma coisa na mão, ele tava correndo, ele tava correndo pra cima dos senhores ali. Aí, aí vai depender de, de onde você vai ver a notícia. Se for na Globo, era um guarda-chuva. Guarda-chuva. Né? <risos> cuidado pra você cancelar. <risos> Vambora. Pode vir, Ren. Bora lá. Cudeiro, fica de olho nas 12 aí. Portãozinho tá aberto aqui. Pode chegar. Bora. Portão da esquerda tá aberto, hein. fazer uma cruzada aqui. Beleza. Preparado aí? Preparado. Vou pegar a direita, vai. Beleza. Direita aparentemente tá limpa aqui. Esquerda é, tá limpo, mas tem a porta aqui que tá aberta. Fecha e grampeia. Reagrupa todo mundo aqui na entrada. Pelo áudio, tá dentro da casa, hein. É. Virando na escada. Putz. Yeah. Suprimido, hein. Fugiu. Dá pra ver direito, Puxo. cara. Acho que não caiu, não. Caiu, não. Caiu, não. O inimigo passou, passou direto, passou direto. Passou onde? pra onde? Consegui... É? Passou pra, pra direção de vocês. Desceu a escada. Beleza. Ele tá no pavilhão de baixo, hein. Não consegui pegar Foi muito rápido. Tá lá do outro lado. Bora, vem. Vamos avançar aqui, ramp, quando eu entrar todo mundo, bloqueia a porta aqui, beleza? Bora, vamos pessoal. Bora, foi, foi, que eu tô por último na linha, vai. Bora, bora, bora. Ah, você... Caiu, caiu. Esse daí, esse daqui eu vi passar, camisa azul. Cada um então, pega o então... seu setor aí. Calma aí que a gente tá no ambiente aberto, que okay? Primeiro a gente tem que assegurar esse ambiente aqui pra passar pro próximo. Beleza, tá limpo aí. tá preparada, pessoal, pra fazer breach. Porta esquerda aberta, sem é. visor na direita. Tem visor na direita aí, Capitão? Tá limpo. Agora a porta Vê. da escada ali tá aberta, ó. Entrei. Aí, avançou. Beleza. Direita limpa. Aí ó. Todas as portas estão abertas agora, viu? Deixa eu fechar essa daqui. Tô cuidando de escada. Wedge aqui. Vou colocar um edge aqui. colocar um edge aqui. Deixa logo essa porta. Putz, tá cheio de vagabundo aqui, mano. Avancei, avancei. Aguarda, aguarda, aguarda o comboio. Tem mais um, tem mais um lá no fundo. Quem tá de olho na escada? Fui Ramp. O... Boa. Cuidado. Cuidado aí. Tô junto com o capitão. Nossa, o cara não cai não, mano. Aqui também não tá caindo. Não. Mais um. Caiu. Seguinte, temos uma porta esquerda que tá aberta. Mais um suspeito caído atrás da porta. E nos fundos eu não tenho certeza que tá 100% limpo. Beleza. Os inimigos vieram daquela porta de madeira aberta. Pega 12 aí, Cross tudo aberto aqui. Tudo aberto aqui também a porta dos fundos está aberta, ó, capitão. Cuidado dentro das suas costas aí. Aí é pra rua, os fundos da casa. Beleza. Vou fechar aqui só pra gente reportar tudo. Beleza, começar a reportar aqui. Provavelmente tem inimigo aí. Já verificaram aqui, não, né? Não, não. Eu... Vou dar uma conferida aqui. Direita limpa, beleza, cômodo limpo, opa, opa, alguém ah. suprimeu aqui, cadê? Sando visual, ser é visual, Caiu. É aí, ó, já nas seis, beleza, Contact contacto talk to everyone. Vai lá. Não, que tenha acertado ele, não. Arrebenta a fechadura aí, Prest. Beleza. 3, 2, 1. Tem mais um, tem mais um. Saiu. Tá o Ramp, você tá... Você levou dano, Ramp. Levei dano? Mas não, não consigo curar. Não. Ah, na sua tela não tá vermelha, não? Não. Beleza, progredindo. Beleza, aparentemente tá limpo. Vai Só lá, Remp. É vai com ele. Eu vou Só dar uma olhada na outra rápido. porta ali, em cor dele. Cuidado aí. Batida, batida. Beleza. Deixa eu ver aqui. Opa. Batida. Cuidado aí. Batida. é que tá esse corredor aí? Teve movimento aquela hora que o senhor tava mirando aqui, agora eu não vejo ninguém, mas teve movimento. Tá lá, tá lá, ó. Muito dedo. Alguém é. caiu? Ah, foi. O cordeiro caiu, o cordeiro caiu. Acho que, foi. Acho que foi fogo amigo, hein. Foi não, pô. Eu tava na torre aqui. Só eu se você levantou. Não. foi não, pô. Eu tava na torre aqui. Certeza. Opa. Eu vou... Alguém tem bang aí? Negativo. Ninguém tem bang aí? Tem visual dele. Era o, o... o... homem da bang era o Cordeiro. Putz. Deixa eu ver se eu tenho alguma. Ou pior que eu não tenho nenhum, Só tenho Taser. bem. O... quem é que Sim. tá na minha frente aqui? Quem tá na frente da linha de fogo tem que ficar agachado, pô. O cara caiu? Caiu. Da esquerda. Eu acho que os inimigos foram abatidos, hein. É, apareceu, apareceu aqui a... Bring order to chaos. Beleza. É, só falta agora oh, encontrar... Estou... É, só falta agora encontrar os... Ele tava agachado, pô. É, atrás desse... Galão amarelo aí. É. Que é gostoso. É, a pacote jogado assim é muito legal, cara. Ó, oh, antigamente um dos pacotes ficava na garagem que dava acesso ao túnel. Mas o túnel fechou, a garagem tá lá. Não sei se vai dar o um pacote lá ainda. Mesmo nessa variação de raid, que o mapa é diferente? Então, aí que tá, como mudou. Achei. Oh? Achei, achei. Achei, achei, achei. Tava onde? Segura a F. Tá aqui no. no quarto onde matou a, a loira. A galega. Ah. Ah, beleza. primeira Nossa, galega que matou. Falou que a minha conexão com o jogo foi perdida, cara. A minha também. <risos> Nossa, cara. <risos> ah, acho que foi porque o. o, o cordeiro um saiu, a sessão é... acho que era dele. O roxo, a roxa. Importante que achamos, né? Cumprimos as e então. Cumprimos, só <risos> não vimos a nossa nota, né? <risos>